Olá! Nesse vídeo, eu irei ensinar como criar uma tabela de autores no East City. No canto superior esquerdo, clique em Arquivo. Adicionar Arquivo. Escolha um arquivo. Clique em Meu Computador. Em Disco C. Procure a pasta fakepad Selecione o arquivo. Clique em Abrir em adicionar arquivo no canto superior esquerdo clique em autores irá aparecer todos os nomes dos autores de cada artigo podemos visualizar da seguinte maneira rex mostra o total de registros do autor em sua base de referências por exemplo garfield possui 14 registros de 500 tlcs Mostra o número de vezes que o autor é citado em sua base de referências. TGCS mostra o número de vezes que o autor é citado em toda a Web of Science. Você poderá selecionar os 10 primeiros autores, copiar e colar no Excel, onde poderá gerar um gráfico com os dados. É isso, pessoal. Obrigada.